Olá, tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia que é múltiplo de 12 mais um então primeiramente eu vou fazer aqui 12 mais 12 mais 12 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui eu vou fazer mais três correntinhas para virar tá então aqui 123 um, aqui na quarta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto um dois três quatro 5 6 7 correntinhas, tá? Então agora eu vou pular aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 E aqui, na 12ª correntinha, Vou fazer aqui um ponto alto no mesmo lugar, dois, uma correntinha e mais dois pontos altos. Então agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, e aqui na décima segunda faço novamente dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, ok? Da mesma forma que eu começo, eu termino, ok? Com os três pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, aqui é a segunda carreira: uma, duas, Três correntinhas viro aqui no mesmo lugar, um ponto alto, e novamente mais um ponto alto: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui no meio do leque, eu vou repetir novamente: dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, aqui no meio do leque, novamente o leque. Tá? Então, agora eu vou fazer a terceira carreira: uma, duas, três correntinhas. Viro aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas agora eu vou contar as correntinhas aqui embaixo tá então aqui ó uma duas três quatro aqui na quinta correntinha vou puxar uma laçadinha lá e faço um ponto baixíssimo uma, duas, três correntinhas. Virar. Aqui nas correntinhas. Aqui na primeira, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois, três. Aqui na última, quatro. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar novamente aqui. Eu vou repetir novamente um ponto alto para cada ponto, ok? Vai ficar assim, tá? Então, aqui no leque, eu vou repetir um leque: dois pontos altos. Uma correntinha e mais dois pontos altos, então, agora é só repetir: uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui na primeira carreira, um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, puxo uma laçadinha e faço um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas, viro o meu trabalho. É e aqui vou fazer um ponto alto para cada correntinha, então aqui no primeiro um ponto alto, aqui no seguinte, dois, três e quatro, uma, duas, três correntinhas, viro novamente. É e aqui eu vou repetir um ponto alto para cada ponto. Ok aqui no leque eu vou repetir o leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos agora é só repetir novamente a mesma coisa ó ficando assim então agora é só voltar a segunda carreira ok então vou repetir da segunda em diante tá então aqui uma duas três correntinhas viro aqui no mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas eu venho aqui no leque e faço aqui mais dois pontos altos uma correntinha e novamente mais dois pontos altos, então é assim que eu vou seguir fazendo. Eu vou fazer aqui a segunda e a terceira carreira. Depois eu venho mostrar para vocês como prender mais uma vez, tá bom? Então aqui eu fiz a segunda e a terceira carreira, tá? Então aqui a seguir eu vou fazer mais três correntinhas. Vou virar aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora eu vou prender aqui, ó, tá? Bem aqui, ok? Puxa aqui a laçadinha, passa um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas, viro e aqui vou fazer um ponto alto para cada correntinha, tá? Então aqui no primeiro um ponto alto aqui dois três e quatro uma duas três correntinhas viro novamente aqui eu vou repetir um ponto alto para cada ponto alto Tá aqui eu faço meu leque, ok? Então, é assim que eu vou prender nessa parte. Tá, então é só seguir fazendo da segunda carreira em diante, então, nessa parte aqui, eu fiz uma carreira de ponto baixo. Depois voltei fazendo uma carreira de ponto alto, ok? Então, é isso, se vocês gostaram. Já deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!